Olá! Seja bem-vindo ao novo curso básico de Excel para Engenharias. Meu nome é Simone e eu sou experte em Excel e desenvolvedora de dashboards. Eu seria a sua instrutora neste curso. Todos sabem que é essencial aprender a trabalhar no Excel para facilitar o dia a dia e otimizar o tempo, seja no ramo da engenharia civil ou qualquer outra área. Por isso, desenvolvemos este curso prático e objetivo, com apenas 14 aulas, baseadas nas áreas de engenharia, para quem já necessita pôr a mão na massa e começar a usar as facilidades do Excel. E além do conhecimento básico, essencial do Excel, Vamos demonstrar planilhas para calcular estruturas da engenharia civil, como sapatas, blocos de estacas, entre outros. E no final, ensinamos como imprimir de forma correta as suas planilhas e relatórios de cálculos realizados no Excel. O curso é 100% online, contém dúvidas via Telegram ou e-mail com a professor. E, além disso, possui certificação por meio de um exercício próprio. Então, sejam bem-vindos ao novo curso e sucesso!